O Cristo Redentor recebeu iluminação especial no dia 3 de julho, ganhando as cores da bandeira norte-americana como parte dos festejos do Dia da Independência dos Estados Unidos. A iniciativa para essa homenagem inédita partiu da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, falou sobre a homenagem durante uma rápida cerimônia antes da iluminação. do dia 4 de julho nos Estados Unidos. Juntos, Padre Omário e o Conso Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, John Creamer, celebraram a iluminação especial como símbolo da amizade entre Brasil e Estados Unidos. O Cristo Redentor, um símbolo símbolo internacional de, de paz, uh, de unidade entre os povos, ver uh, o Cristo iluminado no corpo da bandeira dos Estados Unidos, um momento muito especial uh, para nós ter a oportunidade de compartilhar esse símbolo com o povo brasileiro. É realmente é uma honra para todos as pessoas dos Estados Unidos. Estamos muito contentes de estar aqui esta noite. Olha, sem dúvida nenhuma, hoje é um momento marcante para a história desse lugar. Estamos aqui a mais de 700 metros acima do nível do mar. No lugar mais bonito da cidade do Rio de Janeiro, para poder celebrar, celebrar esse encontro de povos, encontro de culturas. E essa é a postura de cada brasileiro hoje para os americanos, estamos de braços abertos para acolher sempre todos os que vierem dos Estados Unidos da América para o nosso país, seja trabalhar, passear, ou quem sabe até morar. Rio de Janeiro é isso, é o acolhimento, é a alegria, é o amor.